E aí, beleza? Vou estar tá passando para você agora mais ou menos o um manual aí a pedido do pessoal do WhatsApp, tá? Vou ensinar mais ou menos como é que eu toco aí a música Filho do Deus, Filho do Deus Vivo, da Nivea Soares, ok? É, lembrando que é a minha maneira que eu toco, tá? Não, não vou dizer que é a maneira que todo mundo tem que tocar ou que é o mais correto, mas é a maneira que eu toco e fica, pra mim fica legal, para mim serve, Ok? Só que antes, eu já quero pedir, se você não é inscrito, se inscreva, se você puder compartilhar com seus amigos, se você puder dar o seu like, tá? Tudo isso, qualquer interação que você faz com o canal ajuda bastante a gente, tá? Ele, isso aí para o YouTube serve como métrica. Ele, ele se agrada bastante aí, depois beneficia a gente aí, tá? Quanto maior for o crescimento para a gente, maior o conteúdo e melhor o conteúdo que a gente disponibiliza para vocês. Beleza? Então aqui vai ser o seguinte. Eu estou usando aqui a Zoom G5N, tá? A pedaleira. É, eu não sei se eu filmo aqui, deixa eu filmar aqui. Deixa eu pegar aqui ver se eu consigo focar para vocês aí. Estou tá? usando aqui a G5N, ok? E é o seguinte, a, a gravação, como eu falei no, nos últimos vídeos aí, vai ser sempre assim, tá? Vai ser bem simples, sem muita edição, porque assim a gente economiza um bocadinho de tempo. A gente está também tá atarefado. Então é o seguinte, aqui eu estou usando na G5N, estou usando o Drive, tá? É o Dyna Drive, esse aí é um Overdrive, tá? Depois eu tenho um amplificador, simulação do MS-800. Em seguida vem o gabinete dele, né? simulação do gabinete E estou com o microfone ligado, porque estou ligando ele em linha okay? Vai direto para a minha placa de som, da placa de som vai para a minha caixa amplificada aqui Que é onde sai o som para eu ouvir e para você ouvir também beleza Então aqui o ganho ele não está muito exagerado tá? É importante que a gente não, não coloque o ganho no talo Porque a gente perde muita definição da nota tá? Então o que, que eu estou fazendo aqui? Sem o overdrive, olha como é que fica o som Deixa eu aumentar um pouquinho aqui vocês ouvirem bem. Ok? Ele fica um pouquinho sujinho, mas não é muita coisa, tá? Então, o que eu faço? O overdrive é que vai dar esse ganho a mais ali, tá? Então, ok? O nosso overdrive é que vai estar um pouquinho mais sujo. E o que, que eu vou fazer aqui depois? Depois eu tenho o delay por último na minha cadeia, tá? Eu posso deixar os parâmetros aí embaixo também, porque eu sei que muita gente está usando as 1G5N e a G3XN, se eu não me engano. São as duas pedaleiras que estão aí com a mesma configuração, né? O nosso delay, ele é um delay com cocheia pontuada, tá? Significa que a gente vai ter uma, uma batida específica. Basta eu configurar aqui o meu tap tempo, ok? Então o tap tempo vai estar tá sempre no tempo da música. E o fato de estar com a cocheia pontuada, ela já vai bater o delay certinho, que é esse delay aí na introdução, né? <risos> ok, eu vou baixar um pouquinho aqui pra você ver como está sendo a paletada, né? Então a minha paletada é isso aqui. isso aqui a gente já consegue o delay básico aqui para poder fazer a introdução ficar legalzinha, né? Mas inicialmente o que eu faço de acorde aqui é isso aqui. A gente vai ter aqui uma sequência, né? Dó sustenido menor. Mi. Depois a gente tem aqui o Lá. E depois o Fá sustenido. Né? Ok? Ok? Lembrando que a nossa tônica sai daqui, né? O que a gente faz somente é movimentar. Okay? É importante que você tenha o conhecimento aí de power acorde básico né? Já que a gente vai estar tá fazendo aqui tônica quinta e oitava tá? Lembrando que se você não souber os acordes exatamente Esse acorde aqui ele vai funcionar em cima de acorde maior e de acorde menor tá? Não tem erro Então a gente vai fazer aqui Dó sustenido e vai ser marcado Eu faço marcado ali aqui Eu não sei nem como é que está na versão original Porque tem muito tempo que eu peguei essa música tá? Então aqui a gente vai marcando Ou você pode fazer de oitavas né? Mas fica legal também a base assim tá? Se você tiver pouco instrumento então eu vou tocando aqui, vou fazer a base, né? Vou soltar o playback aqui, ok? A backing track. E eu vou deixar o link dela aí pra vocês também. Eu peguei no, no canal emprestado aí de um amigo aí, depois eu tenho que dar os créditos pra ele aí. Então vai ser isso aqui, ó. Vou soltar aqui, ok? Vai lá, agora vou começar agora. encerra a primeira parte, tá? A primeira parte aqui foi exatamente isso foi só os acordes, tá? Marcando aqui junto com a batida da música sem delay, tá? Não tem delay agora então você vai aqui marcando Ok? Finalizou aqui, a gente tem a base já do início e o que a gente vai fazer depois aqui é o esqueminha do delay e esse delay, a gente vai estar configurando aqui o mix dele um pouquinho mais alto, tá? porque a gente quer repetições exatas, então a, a, o mix do delay tem que estar num nível, não pode ultrapassar muito e nem ficar muito baixo, senão a gente tem notas em, em alturas diferentes e a gente quer manter o padrão, tá? então fica mais ou menos isso aqui. Ó. Se você não conseguir configurar o seu, o seu delay para tap tempo, o que você pode fazer aqui é escuta como está aqui o delay e vai configurando no tempo dele normal, aí, manualmente. Tá? Então eu vou tocar aqui uma vez, só só uma vez, e aí você vê como é que tá a repetição e tenta igualar com o seu delay aí, ó. Ok? Então aqui nessa parte do delay, é importante uma coisa. Assim que eu comecei a pegar essa música, eu lembro que eu tava bem no comecinho, foi quando foi lançado aí, mais ou menos. E eu fazia ele assim nunca pegava certo esse, esse esquema aqui do, da repetição da nota. Por quê? Porque faltava uma técnica, essa técnica era o palmute aqui na mão direita, ok? Então depois que eu peguei esse esquemazinho aqui, o som melhorou drasticamente, né? Porque agora a gente define cada notinha, ok? Inclusive esse esquema da colcheia pontuada, nos no, nossos efeitos, ele fica sempre mais bonito quando você utiliza o palmute, ele define melhor as notas, tá? Não quer dizer que toda vez vai usar sempre o palmute, mas é interessante que a gente use. Ok, então aqui o esquema é: colocou o palmute aqui na perto da ponte, né? Tem, tem vídeo aí onde eu ensino a fazer o palmute. Se você procurar, eu acho que na descrição do, do vídeo tem aí, tá? Tem aí uma aulazinha básica para vocês. E aqui a gente vem aqui, ó, vai vir aqui na casa 6, ok? Vou tentar falar pela casa aqui sem errar, né? Porque é um pouco difícil. A gente está acostumado a tocar por formatos, notas. Então a gente vem aqui na casa 6, depois aqui na 9, depois na 14, ok? Então a gente vai fazer aqui, ó. ok? E depois a gente vai ter um detalhezinho aqui de duas notas, né? 12 e 11 na corda Mi. Passou essa parte aqui, agora deixa eu colocar aqui o playback junto, né? Pra gente tocar junto, pra vocês ouvirem como fica exatamente Vou baixar um pouquinho aqui, senão os vizinhos reclamam Vou baixar ele aqui Aqui, achei finalizou, e aqui depois a gente vai tirar o delay novamente, tá? então o delay ele só vai atuar aqui na hora que a gente estiver fazendo essa, esse esqueminha tá? de notas repetidas aqui ok? depois a gente vem nessa parte aqui, ó Aqui, né? A gente começa com o Mi maior Depois a gente vem aqui no Si, ok? Agora o acorde de oitavas Ok? Depois a gente vem no Lá, com corda solta Dó sustenido menor E volta aqui no Si Só que nisso tudo a gente está sempre aqui com a, com a mão direita aqui tocando, ok? Então vai ficar isso aqui, ó finalizou essa partezinha aqui, bem simples, né? E aí a gente vem pra uma outra parte. Vamos saltar ela aqui também. Deixa eu ver se eu acertei aqui, né? Esse aqui ainda vai a mesma coisa. Aí depois volta pro início, né? Novamente. Esse aqui não justifica passar de novo, não. Então, basicamente, o que a gente tem na música é isso, né? A gente tem aí as partes mais, mais difíceis para guitarra, né? depois tem uma parte que a gente para. Então, basicamente, vou fazer um resumo aqui agora pra você, tá? O que a gente tá usando aqui de efeitos é somente um overdrive, simulação de amplificador e um delay, ok? O delay, ele é configurado no tap tempo, ou você pode configurar manualmente como a gente fez aí, tá? E de acordes, o que a gente tem, né? Dó três, menor, depois mi, depois a gente vem aqui num, num lá. Depois a gente vem no Fá sustenido aqui, para acorde Fá sustenido, ok? Se eu não me engano é um Fá sustenido menor. Nem me lembro agora que eu não olho a cifra dessa música. Mas é o seguinte. Então a gente tem aqui essa sequência de acordes, tá? Depois a gente tem o um esqueminha aqui. Ok? Aqui a gente toca aqui. E o detalhezinho aqui embaixo. E depois a gente pega a outra parte aqui, né? Que seria Mi, Si. Ok? Vai fazer o Power de oitavas aqui. Depois lá, Dó sustenido menor. E sim. Ok? Então essa é a sequência de acordes. E é mais ou menos isso que eu faço para música. Eu não sei se ficou bem claro. Eu não, já são 12 minutos ao vídeo. Eu não, não costumo fazer vídeo tão longo, tá? Mas eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, manda aí para gente. Qualquer coisa a gente regrava isso aí e põe de novo. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. Não deixa de, de interagir com o nosso canal. Beleza? Que isso aí ajuda bastante a gente. É isso aí, então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.